Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil Como é que vocês estão? Como é que foi a virada de ano? Natal de vocês? Comeram um monte? Estão gordinhos ou não? <risos> Gente, eu estou no condomínio Arenas Curumim Condomínio bem pertinho do mar, na Praia de Capão da Canoa e eu quero te mostrar essa casa linda, maravilhosa, que ficou pronta há pouquíssimo tempo. Ela tem 175 metros de área construída, são três suítes, o terreno tem 300 metros quadrados e ela fica bem pertinho do clube, ali está o clube, gente, ó, bem pertinho, tem um lago atrás, piscina com borda infinita para o lago, tem mais uma trilha, uma mata que tem ali atrás, mais playground para criança, quase de tênis, de bocha, Tem, a gente tem também aqui, gente, a portaria 24 horas, o condomínio é bem pequeno, pouquíssimos lotes, e eu quero te mostrar essa casa, vem comigo. Aqui na entrada dela já temos abrigo para dois carros, coberta, tá, gente, aqui. Aberturas são todas de alumínio anotizado, com telas mosqueteiras aqui, gente, ó. ó é mosqueteiras ou mosquiteiras Ou telas anti mosquito <risos> Ó, aqui é o living da casa, pé direito alto, gente, ó. Uma casa de 175 metros, totalmente térrea. A lareira aqui, gente, ela é a lenha com espera também para ser colocada gás tá bom gente dá para ser de qualquer forma ali você pode colocar a lenha ou colocar o gás aqui uh, ali vai o televisor então aqui é a sala de estar da casa ainda falta colocar os rodapés aqui tem uma porta janela na frente da casa também ó lá de frente para Palmeira aqui e aqui meu caro, vamos continuar então tem um corredor que pode ser colocado na mesa de jantar aqui aqui tem espaço para ser colocado uma ilha Aqui a espera elétrica, hidráulica, tá lá, que você coloca uma ilha com fogão, tá ali o detalhe do gás, tá? Cozinha, pia, vai tudo lá, churrasqueira, espaço gourmet, totalmente interagido aqui com a cozinha, integrado, né? Aqui no cantinho, meu caro área de serviço, olha só, a área de serviço, fica aqui do lado da cozinha, escondidinho aqui. Já vou te mostrar a suíte ali, quero só abrir uma atenção aqui, olha só que parte aqui tem aqui atrás, pé direito alto, gente, ó. Olha que pátio mais top que tem aqui, é todo cercadinho de carpo. isso aqui é cerca-viva, tá gente, ó, fica bem privativo, a grama é esmeralda, aqui dormente de concreto para você pisar aqui, gente, olha só que top, a fachada da casa, esse cinzinha com branco, detalhe preto ficou top, né gente, ficou muito lindo. Essa aqui é uma suíte que acessa o pátio aqui, aliás, todas as suítes têm porta-janela para pra rua, eu vou te mostrar, então vem cá, vamos lá conhecer as suítes da sua casa. E aliás essa casa está com um excelente preço, gente. 1 um milhão quinhentos e noventa mil Estuda prazo e é até umas 24 vezes, tá bom? E olha só, aqui tem um banheiro dela. E detalhe, tá gente? Se você comprar essa casa, você ganha um carro zero na garagem. <risos> Exatamente. Aqui dá, nós da dá 4 Móveis do canal estamos te dando um carro zero se você comprar essa casa aqui, tá bom? Uh, mais detalhes na descrição. Aqui então a primeira suíte, aqui a gente tem uma porta janela também que dá acesso ao jardim aqui do lado da casa, tá? Aqui também abertura são de alumínio, ó. Aqui tem um detalhe, gente, ó, isso aqui se chama cortineiro, um detalhe no gesso para colocar a cortina eletrônica. Lá está o fiozinho lá, ó, a espera, a espera para ar condicionado split. O piso da casa é um porcelanato acetinado. Ele é 80 por 80 imita cimento queimado. Aqui então é um lavabo, gente, ó. Um lavabo bem grande até por sinal. Espera para a ventilação mecânica. Aqui então a segunda suíte, também, gente, é virada para o norte, igual a da outra. E também tem porta-janela, aqui é o banheiro dela. O banheiro também bem espaçoso, grande. Eu tô aqui, gente, é grande. Lá o box, não sobra todo esse espaço aqui, também tem cortineiro lá espera para você colocar automação também e essa aqui é a suíte principal é a maior ela sai para o pátio aqui nos fundo da casa e também tem espera para split rebaixamento em gesso, cortineiro e essa suíte aqui ela tem tranquilamente uns 25 metros quadrados e aqui atrás é o banheiro dessa suíte aqui meu cara olha só essa casa é em condomínio é a casa com o melhor custo e benefício de todo o litoral. Hoje não tem casa em condomínio uh, fechado com 175 metros a 150 metros do mar por menos de 2 milhões e meio. Essa aqui tá com preço muito bom, viu gente? E além do preço, você ganha um carro na sua garagem zero quilômetro. O que, que é isso, Diego? É, meu caro, Promoção aí da 4 imóveis... Nós estamos dando para você uma bonificação que seria para a imobiliária, meu cara. Você vai ganhar um carro zero se comprar essa casa. Mas tem tempo limitado, então saiba mais na descrição. E quero te agradecer por ter visto esse vídeo até o final. Muito obrigado. Deus abençoe, então, seus dias. Abençoe esse ano todo, 2023, né? Abençoe com muita sabedoria, muita saúde, muita paz. E... Até o próximo vídeo, gente. Um abraço, seu amigo corretor. Guarde seu contato. Até mais. Tchau.